Saudações delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso Caio Não abri, meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso, sim rapaz O Digital Foundry, né, que é um canal muito famoso aí por fazer testes nos seus jogos, seja nos consoles ou nos PCs, eles divulgaram algumas informações bem interessantes aí acerca de God of War Ragnarok com o seu desempenho aí no Playstation 5 e eles afirmaram que o jogo tá muito bem feito, tá muito polido e nós vamos trazer aqui as informações em detalhes pra vocês e antes de começar eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo do coração aí, Calilzera lá do canal Gamer New Games que foi quem me indicou essa matéria pra poder trazer aqui pra vocês no canal e deixá-los muito bem informados também então acessem lá o canal do Gamer Games que já postou um vídeo sobre isso e confiram lá os conteúdos dele que ó Excepcional, lindo, maravilhoso, vocês vão curtir demais E brigadão, carilzeira. tamo junto, meu irmão Seguinte, pessoal Ah, e, se ins... não, se... <coughs> e não se esqueçam também, desculpe a garganta, pessoal De deixar o seu like não se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Você conhece o um procedimento aí já, né? Então, vamos lá, meu povo, deixa eu trocar a minha tela Pra gente poder começar a dar uma conferida aqui Nessa matéria relacionado aí a esses testes que o Digital Foundry, como vocês podem ver aqui no site do Game Vício, né, que eles postaram essa matéria, fez elogios assim bastante contundentes com relação a God of War Ragnarok, como vocês podem ver aqui, né? Porque no jogo, porque o jogo, né, rodando no PlayStation 5 está perfeitamente polido. Então, vamos passar aqui agora por cada um desses trechos, tá? Pra gente poder comentando aos pouquinhos. Vamos lá. Hoje é dia 1 de novembro de 2022, sendo o mês de lançamento para o aguardado God of War Ragnarok que infelizmente vem sofrendo grandes vazamentos antes do seu lançamento. Que é uma parada muito lamentável, nós já fizemos vídeos acerca disso daqui. Então assim, novamente, só lembrando, tomem cuidado se vocês estão esperando aí o jogo poder jogar. Não tomaram spoilers nem nada disso, cuidado demais com o YouTube principalmente redes sociais acerca de spoilers que já tem muita coisa importante do jogo por aí, beleza pessoal? O canal oficial da Digital Foundry no YouTube já realizou os primeiros testes com God of War Ragnarok rodando no Playstation 5 e decidiu fornecer uma pequena prévia para os jogadores. Vale ressaltar que nenhuma imagem ou vídeo do jogo foi divulgada, ou seja, eles não deram spoilers de nada. Né? Os membros do Digital Foundry apenas conversaram a respeito e elogiaram bastante o jogo, que segundo eles está perfeitamente polido. De acordo com os primeiros testes, não foi encontrado nenhum problema técnico que afetasse o jogo e como forma de comparação, lembraram dos problemas presentes no lançamento de Horizon Forbidden West e realmente, tá, pessoal, com relação aqui a Horizon Forbidden West, a gente lembra, nós jogamos ele antecipado, né, nós recebemos do PlayStation também, que a gente agradece demais, inclusive, nós já estamos com God of War Ragnarok. Vocês terão a nossa análise aí completa do jogo Falando sobre tudo e tal, sem spoilers A partir do dia 3, no caso Nesta quinta-feira, né e, Mas o Horizon Forbidden West, ele realmente tinha alguns problemas Meio chatinhos assim, que atrapalhavam Um pouco a nossa experiência Claro que não afetava completamente Mas alguns problemas, por exemplo, eu lembro Assim, da gente sair daquela montanha Onde a Eloy tinha lá As pessoas que ela né Fazia parte da história junto com ela E tudo lá, a Gaia também, que ela Recobra a consciência dessa inteligência artificial ali Quando saía da montanha, cara A luz ficava muito forte, sabe? Ficava meio zoado é, Tinha problemas de crash também no Horizon Forbidden West Eu lembro disso, o jogo chegou a crashar comigo Acho que umas duas vezes a, a tela de, em, em alguns momentos, em pontos específicos do jogo, ficava piscando na, a, o gráfico, sabe? Alguns probleminhas de renderização também. Então ele realmente teve alguns probleminhas bem chatos no início do lançamento. E aí eles estão dizendo aqui: se comparado ao que foi o Horizon Forbidden West, o God of War tá bem mais, bem redondinho, cara. O que é muito legal, né? Tipo, é um costume, inclusive, da Santa Mônica isso acontecer, porque o God of War de 2018, acho que vocês se lembram bem. Até onde eu me lembro Foi um jogo que chegou também bem redondinho, né? Muito bom, muito bem acabado e tudo E é bem possível que isso aconteça também com Ragnarok A gente vai falar mais em detalhes disso na nossa análise Também é dito um pouco a respeito dos modos de jogo E segundo eles, a qualidade de imagem é de alta qualidade em todos os modos Todos os modos de jogo parecem rodar em 4K nativo com a imagem muito nítida Isso daqui, pessoal, eles estão fazendo referências Aquele costume, né, que vem sendo empregado aí nos jogos do Playstation 5 Que é você ter um jogo ali com dois estilos de gráficos, né, de modos gráficos Você tem o um modo fidelidade, onde a gente tem o 4K nativo Mas acontece ali um sacrifício de frames, ao invés de você ter os 60 frames Que a gente normalmente joga com, com um game mais fluido e tudo mais ali, né Ele é, ele acaba baixando para 30, justamente para ele poder... Manter aquela qualidade de imagem máxima ali, que é o 4K nativo E a gente tem um modo de desempenho Que a gente tem um 4K ali que não é nativo, né? Mas a gente tem uma taxa de quadro de 60 frames Costuma descer um pouquinho a qualidade em termos de resolução E o que eles estão falando aqui, cara É que nesses dois modos, o Fidelidade e o Desempenho do God of War Ragnarok, né? Eles, os dois modos parecem rodar em 4K nativo, ó, Com a imagem muito nítida de acordo com o um relato deles aqui, com os testes que eles fizeram lá com God of War Ragnarok rodando no Playstation 5 O que é uma coisa também super bem vinda super legal também pra gente, né? Pra gente poder aproveitar o máximo desempenho do jogo sem sacrificar qualidade, vamos dizer assim E aí, ó, vamos lá Além disso, o jogo fica bonito visualmente até no modo de 120 FPS Mas eles alegam que o jogo pode não rodar nessa taxa de quadros em alguns momentos mas, no geral, o jogo segurou bem em comparação com outros jogos que dão suporte para 120 frames. Olha aí, rapaz, uma coisa aqui bem interessante, né? Que ele segura bem o suporte a 120 frames, então ele roda ainda mais fluido do que os próprios 60, que a gente já tá acostumado aí com todos os jogos. Isso é algo interessante, algo que a Santa Mônica deve estar tá fazendo muito bem, né? E, e eles complementam aqui, ó, eles continuam, na verdade. Em alguns casos, quase não existem diferenças entre o modo desempenho e o modo qualidade e eles até mesmo se confundiram na hora de realizar os testes. Sendo assim, será muito bom para quem prefere o desempenho. E o Digital Foundry encerra dizendo que o jogo está incrível no PlayStation 5 e está muito semelhante ao God of War 2018 na parte técnica. Então assim, caras, esse é um ponto que eu estava até falando aqui agora com vocês com relação ao jogo ter saído aí pro Playstation 5 Pro PlayStation 5 O God of War 2018 ter saído na época do Playstation 4 Né Sem muitos problemas, né Algumas coisas bem pontuais ali mesmo Até de balanceamento dos inimigos De batalhas e tal Que eles ajustaram depois Mas é um costume já de empresas como a própria Santa Mônica A Naughty Dog também Eu acho legal a gente citar aqui Trazerem jogos de extrema qualidade pra gente Com praticamente nenhum bug no seu lançamento, entendeu? E o God of War 2018, na época que ele foi lançado, não foi diferente, mano Eu lembro de ter jogado lá, eu, eu, eu joguei depois do lançamento, tá? Eu não lembro exatamente se teve um patch de dia 1, quando ele foi lançado na época Mas eu lembro que a minha, minha experiência foi muito redondinha é, Eu não tive problemas semelhantes ao que eu tive, por exemplo, no Horizon Forbidden West, entendeu? De iluminação o aplicativo do jogo crashando de vez em quando, a tela dando umas piscadas e tudo assim. Esse tipo de coisa eu não tive jogando God of War 2018. E aí, saber disso, né? Que o God of War Ragnarok tá no nível do 2018 pra cima é algo muito da hora que vai fazer a gente curtir demais essa experiência, né? As pessoas que vão jogar aí, principalmente no lançamento no dia 9. Vai ser muito, muito foda. E mais uma vez lembrando aqui, pessoal, essas são todas as informações que eu tinha que poder passar pra vocês, que... A gente já tá com o jogo, né? O God of War Ragnarok. E lembrando mais uma vez que no dia 3, né, nesta quinta-feira, vocês terão aí a nossa análise completa do jogo, sem spoilers, falando como é que ele tá e tudo mais. Beleza, meus amigos? Então, conto com a presença de vocês aqui nessa quinta, pra, gente, pra vocês conferirem essa análise aí, comentarem o que, é que vocês acharam e tudo, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que, é que vocês acharam dessas informações do Digital Founder também, beleza? Um beijão aí Para todos vocês. Até mais e?